Para quem está a começar na área do marketing digital, este livro é essencial. Basicamente, ele está dividido em cinco grandes áreas. Primeiro, a área de estratégia, sites landing pages, redes sociais, conteúdos e depois a área de anúncios. Mas é um livro que aborda as principais estratégias para a pessoa entender quais são os processos e quais são as ferramentas para poder aplicar isso no seu negócio. Eu tive a honra de fazer o prefácio. foi o meu primeiro. Uh, e eu recomendo vivamente para que as pessoas se sintam mais atualizadas, eu li o livro todo, estamos a falar, são mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia a ler, você lê isso num instantinho, uh, mas é muito prático, é muito fácil, é muito sucinto, porque tem áreas como as questões frequentes, tem um checklist como os links úteis, tem um quiz, é muito prático de ler, recomendo vivamente.